Fala aí pessoal, tudo bem? A gente tá falando aqui, Leonardo Carvalho. Tô gravando um vídeo aqui para te mostrar uma realidade. Reflete comigo. Eu entrei hoje aqui pra ver, né? Eu nem sabia quanto é que tava. Quanto é que tá o salário mínimo, tá? Salário mínimo em 2020. Tá aqui, eu tô aqui no G1. Aí tá dizendo aqui, ó. É, subiu para 1.045. De 1.039 foi para 1.045. E o salário mínimo, é grande parte da população brasileira, ela depende do salário mínimo para botar a comida em casa, para pagar suas contas. Por que eu estou falando isso? Porque hoje no Brasil existem várias alternativas tá, para você trabalhar. A pior de todas é o emprego. Mas por que é pior? Porque está faltando emprego. Então, se você vai procurar emprego, o que vão te pagar é o que qualquer pessoa aceita, assim, o mínimo necessário. Por que? O empresário é malvado, o dono do negócio... Não, porque ele paga tanto imposto que o negócio dele também, para poder se manter vivo, ele tem que reduzir o custo máximo possível, em tudo. Eu quero te mostrar o seguinte, hoje, em um dia, eu fiz mais que o salário mínimo, fazendo venda, tá? Hoje é um dia que está melhor que os outros, está típico, eu bati esse valor aqui. Eu já vou te explicar o que é isso aqui, tá? Se você não conhece. É, hoje existem plataformas que, é, de infoprodutos que você consegue é, trabalhar como afiliado com marketing digital. O que é isso? Existe um produto, eu vou lá na, no comérciozinho chinês lá e compro aqui uma calculadora, só que para pagar, sei lá, 20 reais nessa calculadora, o cara comprou, por, sei lá, por 5, 10, teve transporte, teve frete, teve toda a estrutura de uma loja, muitas vezes funcionário, imposto, aquela coisa toda, tá? info um infoproduto é um produto digital, o que é isso? É informação. Da mesma forma que a informação cabe no pendrive, a informação ela pode ser transmitida pela internet. Então muita gente é, ganha dinheiro vendendo produtos pela internet, tá? Pode ser um tênis. Pode ser uma roupa, pode ser um livro, mas pode ser também um produto. Ela baixa é, por e-mail, digamos assim, né? E pode ser um e-book, pode ser também um curso, pode ser uma planilha, pode ser um monte de coisa. Mas por que eu estou explicando isso? Porque se de repente você está aí, cara, é, enfrentando filas de emprego, está mandando e-mail para um monte de gente e não está conseguindo trabalho, existem outras alternativas, tá? Tem muita gente que parte para o Uber, que também é uma solução digital, que, que é uma plataforma que está no celular, mas as pessoas hoje, todas elas estão aqui, elas estão no celular. Então, o que, que você vai fazer? Você vai procurar é, uma oportunidade onde existe oportunidade, não onde não tem. Tá? Se você acorda todo dia e vai para uma fila de emprego, cara, é, se você conseguir, você vai conseguir algo que daqui a um, dois meses você está reclamando porque você trabalha para caramba e ganha pouco. Existem outras oportunidades para quem quer estudar e você consegue, é, através do mercado de afiliados, ganhar dinheiro, ganhar uma porcentagem sobre a venda de produtos. Só que ao invés de você... É, comprar ganhar uma comissão pequena, que nem o ganha acho que 2%, 3% em loja, você vai ganhar porcentagens que são de 40%, 60%, às vezes até mais, no produto digital. Por quê? Porque ele é muito mais barato. Porque ele se transmite pelo. Assim, você consegue enviar ele pelo e-mail. Pelo você consegue baixar pela internet, pelo celular. E você está ajudando pessoas. Ou seja, eu estou ganhando esse valor aqui, que o é um valor de um dia, porque eu estou ajudando pessoas. Como assim? Bom, é, nessas plataformas você tem aqui, deixa eu até dar uma refresh aqui para o pessoal não falar que é mentira. Ó, 1071. Atualizei. Ó, 1071 está aqui, tá atualizado. Aqui você tem uma loja que você tem, pronto, estou aqui na, na parte da, nessa plataforma, são várias plataformas, tá? eu estou em apenas uma plataforma, e cada plataforma tem 50, 100 mil produtos, tá, digitais. E por exemplo, assim, é, você vai ganhar dinheiro proporcional à quantidade de pessoas que você ajuda. Então, assim, imagina que eu estou aqui é, oferecendo como a pessoa trabalha é, em casa para preencher formulários, pesquisas e conseguir ganhar é, dinheiro na internet, tá? Então tem outro curso aqui que ensina as pessoas a costurar, ensina uma profissão, ensina um ofício. Você tem é, como vender na internet. Você tem outros cursos que ensinam como vender pela internet. Primeiro é socorros. É, como trabalhar com o Instagram você tem aqui é como você é, montar um negócio de marmitas fit esse aqui você aprende como faz sabão artesanal ou seja aqui ó comissão de 80% tá vendo mas pô, esse aqui por exemplo ensina como é que você aumenta os costos do seu cpf aqui te mostra vários fornecedores para você ter que você tem um comércio para receber em casa vamos aqui para outra plataforma tá então, aqui, por exemplo, você tem pessoas ensinando como é que desenha, como é que emagrece, dentista fazendo especialização, treino ritmo né, para malhar em casa, é, emagrecer, como faz é, nota fiscal eletrônica, tarô, micropigmentação, você tem como você faz crochê, curso de fotografia, como você cadastrar seu, seu currículo aqui no LinkedIn, é, costura alongamento de unhas, curso de violão, ou seja, você vai atender pessoas, você vai ajudar pessoas a solucionar problemas delas com relação ao emprego, com relação a, a como cozinhar melhor, como praticar um hobby melhor, um esporte melhor, tá? como consertar celular, como fazer um curso de maquiagem, tem muita coisa, gente. Essa aqui, essa plataforma, são mais de 100 mil opções. Tem outra plataforma também, que aqui é Eduz, que você tem é, fechamento matemático, é, deixa eu ver aqui, ó, como tocar guitarra, tem aqui curso para enfermagem, curso para como trabalhar com WhatsApp, enfim. Então, o porquê que você vai se submeter a ficar numa fila para conseguir um emprego, que quando você conseguir, tu vai reclamar do salário, se você pode estudar algo que pode te libertar e, assim, e você tem um valor que você possa fazer, que você vai escalar, tá? Como assim escalar? Isso aqui é que nem andar de bicicleta, no início você vai cair, você não vai saber, você vai dar um desespero, você... você... Vai, vai se esforçar para aprender, quando você aprender você começa a andar, depois de um tempo você já está empinando, está fazendo as piruetas lá, entendeu, é mais ou menos isso, a mesma coisa, o conceito é o mesmo, então existem diversas formas de você aprender isso, ou seja, você pode aprender é, com vídeos que tem na internet, no meu canal tem vários vídeos, você pode buscar na internet e acha, encontrar alguns vídeos que ensinam uma partezinha aqui uma partezinha ali, você vai montando quebra-cabeças e, e consegue meio que, que fazer a sua primeira venda, mas demora você compra o um método desses aí, um curso desses tantos que eu mostrei e você pode, a partir desse curso, aprender o um método, aplicar, estudar, né? Estudar não é fácil, gente, não é... comprou e fez a primeira venda, você vai ter que estudar, vai ter que entender, vai ter que aplicar, aplicar mais, entendeu? Aprender com os erros e aí sim começar a fazer suas vendas e aí sim você pode começar a gerar uma renda aí para sua casa, pode ser, pode começar com uma renda extra e evoluindo de tal forma que daqui a pouco você passa... possa fazer valores mensais que ultrapassem o seu salário, que você está acostumado a ganhar, e aí você sim, quando você já tiver segurança, estiver fazendo muito mais que seu salário, você abre mão e se dedica integralmente. Hoje em dia tem uma molecada novinha, de 20 e poucos anos aí, até mais novinho, menos de 18, está fazendo uma grana com isso. Por quê? Eles ficam em casa, essa galera não consegue emprego, porque o mercado, pô, hoje em dia, para pagar um salário aí de 2, 3 mil, é, quer que o cara fale inglês, quer que, o cara, pô, que a pessoa tenha muita um especialização, seja formada e tudo mais. E essa molecada está em casa e faz o quê? Fica estudando. Alguns estudam, outros não. Quem estuda está se destacando, entendeu? E está tendo resultado. Então, assim, o que eu digo para você? Caramba, achei interessante, mas que, como é que eu faço? Como é que eu começo nisso? Vou fazer o seguinte, vou deixar aqui embaixo um vídeo de um especialista que ele pode te dar mais dicas de como você consegue começar nesse mercado digital. A partir disso, você analisa, vê se isso é para você. Eu acredito de verdade que qualquer pessoa se estudar, ela é capaz, sim, de conseguir resultados, tá? É, o meu resultado, já falei em outros vídeos, eu consegui com seis meses. Por quê? Porque eu duvidei no início. tá Eu comecei muito assim, tipo, cara, vai dar certo, não vai. Eu comecei a fazer e assim, se eu tivesse tido certeza desde o início, eu tinha tido um resultado bem mais rápido. É, eu vou deixar lá a minha jornada, né, qual foram os cursos que eu fiz, que me ajudaram mais. Existem outros, na verdade, existem diversos cursos. ver o que é melhor para o seu orçamento tá e para a sua característica. Por quê? Porque existem várias estratégias. O curso que eu optei fazer no início, que foi o primeiro curso que eu fiz, era um curso mais amplo, que ele pegava várias estratégias, na verdade é o curso mais completo do marketing digital, que é considerado a Universidade do Marketing Digital. Eu vou deixar aqui o um link aqui embaixo também, você dá uma olhada. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se esse vídeo despertou alguma coisa legal em você, deixa um like, tá? Se inscreve aqui no canal para ficar acompanhando. E aqui no canal mesmo tem muito conteúdo bem legal para você que você já pode ir começando a entender um pouquinho mais esse mercado. É, pensa que você é capaz de muito mais, tá bom? Acredita na tua capacidade, acredita que se você estudar, você vai conseguir conquistar o que você quiser nessa vida, e bora cair pra dentro, tá bom? É isso aí, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.